Para o descerramento da fita inaugural do novo sim Aqui em Maringá E convidamos todos a acompanharem ali o descerramento da fita inaugural Já está logo aqui, à frente Quem conseguir se aproximar para acompanhar este momento Este momento tão importante para Paranáquicas e para a cidade de Maringá Nesta inauguração M. Moça, moça, moça,